de hoje, o nosso planeta Terra, até quem sabe o final de maio, que estará acontecendo. Na concepção do pesquisador, importante professor universitário, Noam Chomsky, o coronavírus é um ataque suficientemente poderoso e sério contra a vida humana, as relações sociais, econômicas, ambientais, contra o planeta. Mas de acordo com a visão do Chomsky, existem ainda outros dois grandes riscos para a humanidade. Um deles é a guerra nuclear, que ele não descarta a possibilidade de irmos nessa direção, do mundo ir nessa direção. E, além disso, ele chama atenção sobre um assunto que nem sempre os países levam a sério, os governos levam a sério, mas que é justamente... O tema ligado às mudanças climáticas e, consequentemente, ao é, aquecimento global. Essa é uma visão realista e absolutamente perigosa caso qualquer uma dessas alternativas se configure. Mas nós temos também uma visão mais otimista do professor da Universidade de Aveiro, José Carlos Mota. O José Carlos Mota, vivendo em Aveiro, em Portugal, essa situação de crise, de desespero, com morte de milhares de pessoas, infecção de milhares de pessoas, ele tomou a atitude de imaginar que, quem sabe, nós possamos, no dia seguinte, quando terminar essa fase terrível do coronavírus, nós podemos aproveitar essa mobilização de energia cívica que houve em Portugal, institucional, empreendedora, e com inúmeros recursos disponíveis, normalmente invisíveis, inativos, que nem sempre são valorizados. E aí ele pensa, esta será, pois, uma nova oportunidade de recomeçar e fazer tudo melhor, de construir um país diferente, e no qual nós poderemos nos orgulhar no futuro. Essa pode ser a segunda chance do planeta e da humanidade. Provavelmente não teremos outra, diz ele. No caso brasileiro, nós estamos também encalacrados e com a porta aberta para escolhermos o caminho. Será que vamos pelo caminho proposto pelo governo Bolsonaro, que desde o primeiro momento levou em conta que o, o, o coronavírus não era importante, que não tinha nenhuma consequência, que ninguém precisava se preocupar com isso, que era um resfriadinho, que era uma gripezinha. Mas nós estamos começando a ver o crescimento cada vez maior do número de infectados e também do número de mortos. Vamos ter que decidir se vamos adotar esse caminho ou se vamos nos defender e, consequentemente, construir uma relação de solidariedade, nos recuperarmos através das quarentenas, para podermos ter uma relação com os demais componentes da natureza e com os demais componentes da sociedade, que seja de respeito e de avanço. Mas o governo Bolsonaro é isso mesmo. Historicamente, ele já falava, nos processos eleitorais, que precisava morrer 30 mil pessoas e ele não se importaria que morressem 30 mil pessoas, ele elogiava a ditadura e os torturadores, a ditadura de 1964, a ditadura militar de 1964. E aí, vemos a direção que esse pessoal, esse grupo, que não é apenas o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que tomou conta do seu governo e de uma parte significativa da sociedade brasileira uma parte significativa de pelo menos 25% da população brasileira que apoia e estimula o comportamento do Bolsonaro. Mas aí o que aconteceu? Os militares perceberam que esse não podia ser o caminho e tomaram a atitude determinada de, de, de, de implantar um sistema fora da Constituição, completamente fora da Constituição, que é justamente a indicação de uma junta militar liderada por um militar, por um general do Exército, Braga Neto, que tem a função, a partir de agora, de ser o presidente operacional. Quer dizer, então, o, o, qual vai ser a função do, do Bolsonaro? Ser o animador, falar bobagem, como ele sempre tem feito, e fazer com que a população se vincule a isso? E o Braga Neto e sua equipe vão decidir. Os acontecimentos, agora, de ontem, nesta semana, com o Mandetta, foram uma demonstração de que o Bolsonaro já não manda mais nada. O Bolsonaro quis demitir o Mandetta e os militares disseram para ele negativo. O Mandetta continua, porque ele está com apoio popular. Com todos os problemas que tem o Mandetta, mas ele está com apoio popular. A população está preferindo ele ao Bolsonaro, porque vê que ele está atuando de uma maneira mais técnica. Mas aí, então, o Mandetta continuou. Mas ele continuou sob que condições? Ele vai ter que recuar na posição que vinha assumindo e vai ter que assumir também a responsabilidade e a ação que permita a abertura para as atividades profissionais de todos os outros segmentos que hoje estão de quarentena. É um grave problema. Aconteceu isso na Itália, quando no começo havia um certo controle sobre a expansão do coronavírus, e aí abriu-se para que todos tivessem liberdade, portanto, de atuar e sair, de trabalhar, e cantar e fazer a festa, e nós passamos a ter até mil mortos por dia no norte da Itália, na região de Bérgamo, na região eh, de Milão. O cemitério em Bérgamo foi fechado, porque não cabia mais cadáveres. Essa realidade, nós estamos correndo o risco de ter no Brasil. E nós precisamos estar atentos e manter a posição de preservação, porque o Brasil não se preparou, nem sabe qual é o número de leitos de UTI que vai precisar, não sabe qual é o número de leitos hospitalares mais tradicionais que vai precisar, quantas equipes de saúde vai precisar e de limpeza dos lugares vai precisar para poder trabalhar de uma maneira mais contundente. Isso tudo faz com que nós tenhamos que estar muito preocupados e saber que nós estamos na direção de construir um mundo e um Brasil na perspectiva que é chamada no realismo de Chomsky mas se quisermos ter uma nova oportunidade de recomeçar e fazer melhor temos que construir essas diferenças da solidariedade do diálogo coletivo para poder pensar na possibilidade de termos uma segunda e derradeira chance o Brasil precisa ter juízo e os brasileiros vão precisar ter a determinação de agir de acordo com a compreensão de que a quarentena é necessária e que nós precisamos reduzir o número de mortos. Que tenhamos uma segunda chance, que lutemos por isso, que façamos a nossa parte. Seremos cap capazes de aproveitar este momento